Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal meu forte abraço e vocês quem não é inscrito está chegando agora, seja bem vindo tá bom? eu quero mostrar para vocês hoje o processo de como é fabricado queijo coalho manualmente sabemos que hoje temos máquinas para fazer o queijo ok, mas esse que eu vou mostrar agora, ele é feito manualmente, ainda é tradição antiga ainda, onde as pessoas pegam lá o, o leite, põe numa vasilha, põe o um produto para fazer essa coalhada, depois ele pega um pouco do soro dessa coalhada, põe para ferver e depois põe dentro da coalhada para o queijo ficar tipo que o queijo cozido, chamado-se para cozinhar a coalhada e o queijo ficar bem mais resistente. Ok? Vamos lá para o processo, espero que vocês gostem. No final do vídeo, se gostar, não esquece de deixar o seu like para fortalecer o canal e se inscrever. Se caso você se inscrever, ativa o sininho, tá bom? Então, vamos lá para o vídeo. Olha só, meus amigos, vou mostrar para vocês hoje como é que se faz aqui o queijo. Primeiramente, é um pano limpinho, vem, vem o leite aí acuado, certo? Olha só, gente. Então aqui, ó, esse aqui é o produto que usa para fazer a coalhada, para coalhar o, o leite, para poder fazer o queijo. Aqui esse aqui, antigamente se usava o coalho de boi. Agora já vem aqui industrializado, é bem mais prático, tá bom? Aqui, ó, ele usa para 10 litros de leite, ele usa uma medida uma medida dessa, dessa dessa aqui, ó. Já, já mediu aqui, ó. E duas de água, dessa aqui também. Esse daqui é o clorampo. Que a gente bota antes do quai para dar mais rendimento no leite. É outro produto. Aqui vem o quai de, de boi. Só que já é industrial. Não é mais como a gente faz não. É o mesmo quai É o cheiro é o quai de boi. A gente faz. Aí aqui a gente mexe mexe mais ou menos um minuto. Aí deixa. Bota ele para parar. Aí aqui com 20 em 10 15 minutos já tá coalhado. aí é onde é o outro processo para quebrar a coalhada para poder fazer olha aqui a coalhada já, já caiu aí agora tem que ter esse processo para quebrar tudo em pau para poder virar o soro daqui tem, tem o queijo cru só que aqui eu vou fazer o queijo cozido queijo amarelo tem um queijo fruco com 9 litros, você faz um fio de queijo. Esse daqui para ser de 10 a 11 litros, para fazer um fio de queijo. É um processo mais lento. Cozinha mais para poder fazer a paia. Aí aqui, ó, vai tirar esse processo aqui. Tirar esse soro, enterrar, criando e tirando O soro tá saindo pouco. Aí, vou tirar o soro mais rápido, eu vou tem botado água no fogo eu botei água no fogo para eu tirar o soro mais ligeiro eu tenho que botar água morna dentro ó. a vai baixa é mais fácil de você tirar mais rápido o soro ó. o soro a quadrada você botou que a quadra não quer a tá gelada aí aí esquenta um pouco a baixa é mais rápido de você tirar o soro aqui eu tiro um bocado desse soro retorno vou... Encher na, na, na vazia, bota, levo pro, para o fogo. Dura vai para fogo, para ele esquentar, para quando eu tirar a coalhada, quando eu tirar o soro, para botar de novo, para conseguir a coalhada. Olha como ficou mais fácil de tirar o soro, mais ó, mais melhor ainda, porque a coalhada vai baixando e o soro sai, você tira mais rápido. Só que você bota só água morna não bota frevendo não já o soro quando você vai botar para coar, cozinha a cozinhar a tem que ser com frevendo acabando de tirar o eu frio botar... já tá virando só a cozinhar aí aqui eu vou tirar mais um pouquinho para poder quebrar essa cozinhar aqui para botar o soro quente para que é, é o é onde eu vou re... vou cozinhar o, o queijo para virar o queijo cozido Porque quando é o queijo cru aqui bota só, só uma coisinha d'água morna o soro só o morno, só para endurecer mais rapalhada, mas eu não, faço o meu cozido, aí vai por a pessoa, tem gente que gosta de aquele fruto tem gente que gosta aquele cozido. Mas o meu é pouquinho, só tem as freguesiazinhas, já leve o pessoal, já tudo conhecido, só quero cozido, é mais salto, bravo. Aqui eu já tirei o soro. Aqui um pouco que eu vou deixar o soro ferver para poder botar dentro do Prevendo. Olha só, como o rapaz falou, aqui ó, tem um, um, ele pegou um pouco de soro, colocou para ferver. Aí depois que o soro estiver fervendo, ele vai podendo da coalhada para cozinhar essa coalhada, né? Porque o queijo aqui, gente, não é queijo cru, é queijo de, le de leite cozido, tá bom? Pronto, ó, aqui eu já vou com outra coisa, o senhor tá pregando, ó, porque tá estamos... fumaçando, né? pra poder cozinhar esse soro, cozinhar esse queijo. Aí é eu... outro processo, vai o mais soro, fogo na mesma panela, para quando eu botar aí na pressa, botar no soro, pra... quente de novo, pra cozinhar vão vir daqui a pouco. Estou quebrando ela todinha para ela cozinhar inteira. Porque se você não quebrar assim, ela não cozinha inteira. Quebra ela todinha. Para poder ela, ela ficar toda cozinhada. Pronto. Olha. Olha, aqui já cozinhou. Aqui eu tiro a metade desse soro. E aqui eu vou botar o, o sal, se botar, deixa botar com todo o soro, pode inventar sal, aí não precisa deixar todo o soro. O soro que eu botei tem, aí agora eu tiro a metade, fica um pouquinho para poder pegar o sal, aqui ó. Aí aqui eu vou, você, que a pessoa que já tem, não tem a medida, mais ou menos assim, é para 10 litros de soro, eu já tenho a medida eu minha aí já bota aqui tava tá estava ou menos 20 de, de, de leite eu boto dois punhados já dá para sargar o queijo não sabe mais ou menos como é que tá aí que eu vou quebrar para misturar o sal com o queijo quebra aí todinho para ele ficar todo não fica só a coalhada, para poder pegar o quai, ou sal e todo o queijo. Olha só, gente, então aqui a, já está pronta a coalhada, ok? E o que está pronto. Só falta prensar para tirar o soro. Botou o sal? Aí, se ficou muito salgado, gente só vai é pegar um pouco do soro e volta para dentro. E aí já fica. Ela já acaba tomando um sal, quer ver você erra na conta de sal porque tem gente não, se bota já tem um totalzinho de sal mas se esse soro aqui tiver demais, ele fica pouco sal se ele tiver menos, ele fica com mais aí eu não eu faço isso, se eu provar eu sei se está salgado, se não tá. se ele tiver tá pouco, eu só bota mais sal se ele não tiver salgado demais, eu boto o soro pronto ele já vai para o normal que é para ficar vocês entenderam né gente, vocês entenderam né ele faz assim, ele põe o sal, quebra a coalhada depois que de pronta ele vai provar essa coisa, que aqui já tá pronta ele vai provar ok no que ele provou se tiver em ele põe mais sal se ficou salgado ele se ficou salgado ele põe soro vai tirar esse soro para poder ficar normal ele como já faz ele sabe certinho como é que fica o queijo olha só a forma dele aqui gente é um cano PVc as paredes aqui meio centímetro, furadinho passar o soro, esse aqui é a forma do queijo redondo, para o queijo quadrado é a forma de madeira, tá bom? Olha aqui a forma quadrada, certo? este um tecido por dentro, enche de coalhada e põe na prensa, vamos já para lá, olha só, aqui é a forma, colocou um tecido, enche de coalhada e depois é só levar para a prensa, vamos lá para o processo. Pessoal, quando, quando imprensa, o soro sai para esses buraquinhos, viu? Aqui, olha só, chegamos na prensa, ok? Olha só, e vai imprensando aqui, ó. É uma roça de madeira aqui, ó. ó. <risos> olha, vai rosqueando, ó. E o soro piru, vai caindo. Eu já dei uma peita, tá? na mesma hora que você pega, vira. Eu boto dois panos, para poder... Eu o grosso é por baixo, para puxar maluco. Eu boto outro por cima, que é para ser fim, a gente usa só um pano para poder não pegar no, no leite, no queijo já está feito aí vai para poder virar para sair o soro mais bem saído, você já vira ele olha, o tapete é que é mais um processo você deixa passar aí uns 10 minutos aí quando passar uns 10 minutos tem um soro no fogo fervendo. você tira aí da forma bota dentro de uma vazia quente, deixa passar mais ou menos uma meia hora a forma vai lá mais soro quente né? a gente duas vezes aqui está quente aí aqui eu só vou botar ele na forma de novo quando esse soro aí esfriar Conta a prova. Quando o soro esfriar, você dá, bota na forma de novo, dá umas três, quatro viradas para sair o resto do soro. E aí, meus amigos, gostaram? Se gostaram, não se esquece, hein? Se inscreve e ativa o sininho para os próximos vídeos cair diretamente para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.